Olá, pessoal, bem-vindos ao último painel do dia, nessa sexta edição do Coda BR. Meu nome é Natália Mazotti, eu sou a fundadora da Escola de Dados no Brasil e sou reitora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo de Dados. Coda Brasil é organizado pela Escola de Dados e Open Knowledge Brasil. Eu gostaria de anunciar o lançamento do livro Data Journalism Handbook, o Manual de Jornalismo de Dados. A versão em português foi organizada pela ESPOR University, juntamente com a Escola de Dados no Brasil e a Abrage. A Brage, a Bra... Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A segunda edição do livro é considerada uma referência pela comunidade, oferecendo um panorama do jornalismo de dados no mundo, apresentando desafios futuros, e é isso que nós vamos discutir nessa sessão. E eu tenho a honra de ter comigo Jonathan Gray, Liliana Bonegro e Cédric Lampion, quem eu conheço já há uma década, quase, das atividades do Open Knowledge e da Escola de Dados pelo mundo. Eu vou, então, apresentar os nossos convidados. Cedric Lambion é o chefe de dados e inovação na Open Knowledge Foundation. Ele vive na França, mas já trabalha, mas traba, trabalhou em todo o mundo com organizações locais e internacionais em projetos de dados, incluindo dezenas de redações de jornais quando não está coordenando, treinando nesses programas, ele trabalha, ele ensina jornalismo de dados no Instituto de Bordeaux, na França. Jonathan Gray trabalha nos estudos de infraestrutura críticas e é palestrante lá, trabalha no departamento de humanidade, Ciências Humanas Digitais, no King's College de Londres. Trabalha também no Laboratório de Dados, é o cofundador do Laboratório de Dados Público e associado, e, e membro de pesquisa também, na iniciativa de Métodos Digitais. Juntamente com Liliana Bonegro, ele coeditou o Manual do Jornalismo de Dados, Data Journalism Handbook, que agora também está em português. E, finalmente, eu vou apresentar Liliana Bonegro, que é uma palestrante sobre métodos digitais no departamento de Humanas Digitais no King's College London. Ela é membro de pesquisa na iniciativa de métodos digitais, Digital Methods Initiative e Sciences Po em Paris. E ela é cofundadora do Laboratório de Dados Públicos uma rede de laboratórios de pesquisa que busca facilitar a pesquisa, o engajamento democrático e o debate público em torno da sociedade de dados e seu futuro. Antes, ela faz, era fellow de pesquisa em pós-doutorado no Instituto da Internet de Oxford, na Universidade de Oxford, e obteve seu PhD na Universidade de Groningen e na Universidade de Ghent. Muito obrigada por estarem conosco. Antes de passarmos para a nossa conversa, eu gostaria de convidar a Liliana a compartilhar um pouquinho mais sobre o Manual de Jornalismo de Dados e as reflexões que esse livro propõe. Você tem a palavra, Liliana. Muito obrigada, Natália. Eu vou compartilhar a minha tela, então, agora. Olá, eu agradeço muito pelo convite. Obrigada, Natália, obrigada a todos os organizadores por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito para realizar esse evento. Eu gostaria também de agradecer a Natália e toda a sua equipe de voluntários por fazerem acontecer essa tradução do português do Manual de Jornalismo de Dados, que é a ocasi ocasião que estamos justamente celebrando agora. É um prazer para mim estar neste painel e compartilhar algumas ideias desta segunda edição do Manual de Jornalismo de Dados. E mais especificamente, o que eu gostaria de fazer neste tempo que me foi oferecido para apresentar o livro é oferecer três desafios para um jornalismo para a prática de um jornalismo de dados crítico. Eu vou falar por mais ou menos 30 minutos, depois Jonathan vai também assumir, vamos ter a, as perguntas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Bem, o livro é de acesso aberto, ele pode ser baixado gratuitamente online, a primeira edição do livro foi publicada em 2012, então faz quase 10 anos já, uma década. Então, nesse momento, ele se tornou um ponto de referência importante nesta área e já foi traduzido em mais de 12 idiomas. E o que a edição de 2012 fez foi realmente capturar o entusiasmo associado com os dias iniciais dessa prática e seu reconhecimento. E agora... De, quase uma década depois estamos no momento aonde a prática é tan, está tanto mais estabelecida mais amadurecida mas também mais questionada dado uh, o fato de estarmos agora no momento de pós-verdade ou de pós-fatos por isso o, sub, o, o subtítulo dessa segunda edição publicada esse ano diz no sentido de uma prática de dados crítica. E o que, que isso significa? Bom, o que nós queríamos fazer com esse livro era justamente enriquecer as histórias que contamos sobre o jornalismo de dados e dar conta dessas práticas de um modo um pouquinho diferente da primeira edição. Então, o que, que eu quero dizer com isso? E deixem-me dar-lhes um exemplo. Se você trabalha no jornalismo de dados, você vai conhecer Simon Rogers, o jornalista de dados que trabalhava no Guardian. Simon é uma figura central no espaço do jornalismo de dados, e ele já fez trabalhos muito importantes para construir esse reconhecimento do jornalismo de dados, incluindo a segurança desse livro, as questões sobre segurança aqui nesse livro. E o capítulo do Simon nesse livro oferece não só a sua jornada no jornalismo de dados, mas também retrata muito bem o desenvolvimento do jornalismo de dados, principalmente nos países ocidentais de idioma inglês na última década. Então, os seus avanços estão vinculados a movimentos de transparência, esforço, Uh, para datificação de dados do governo e a disponibilidade de ferramentas para analisar claramente os dados visualizados. E o que nós queríamos fazer com esse livro é perguntar, além dessa imagem do jornalismo de dados, o que mais existe por aí? Bom, eu acho que essa pergunta de o que, que há lá fora, o que há por aí, está muito alinhada com o tema desse, desse painel aqui, o jornalismo de dados no mundo. Então, o que mais entra nessa imagem quando a gente ouve, uh, o que mais entra em cena quando ouvimos uma diversidade de vozes? É isso que, que quisemos fazer nesse livro, quisemos criar espaço para diferentes perspectivas e, e provocações sobre o jornalismo de dados. Queríamos ver o que, que acontece quando ampliamos o quadro para olharmos os contextos social, cultural, político e econômico onde, estão inseridos os onde está inserido o jornalismo de dados. Queremos oferecer uma perspectiva de relacionamentos em termos de uh, jornalismo de dados, como um ofício que trabalha e reúne materiais diversos, comunidades e infraestruturas para gerar diferentes formas de, co de conhecer narrar e ver o mundo em diferentes escalas em diferentes ambientes é isso que realmente o livro abrange o que ele tenta sugerir e nós somos muito gratos a essa artista Sarah T e o museu aonde isso foi essa imagem foi exibida e é pela permissão por uh, pela sessão de uso na capa do nosso livro então tudo isso no livro é feito através das vozes dos parceiros do livro. E esse livro, na verdade, é um experimento coletivo que dá conta das práticas de jornalismo de dados. Ele representa várias vozes e perspectivas, tanto da, de pesquisadores de jornalismo de dados como de praticantes do jornalismo de dados. Ele tem mais de 50 capítulos, com 74 autores, tanto pesquisadores como praticantes de todo o mundo, e somos muito gratos aos autores pelas suas maravilhosas contribuições. Então, é difícil fazer justiça a 50 capítulos de 74 autores em tão curto tempo, então para Fins do, do painel, eu organizei as ideias oferecidas pelos vários autores desse livro em três desafios, ou em, resumidos em três princípios para uma prática de jornalismo de dados crítica. E é assim que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar no restante da minha intervenção de hoje. Então, o que envolve... O que, que significa uma prática de jornalismo de dados crítica? Eu deixo-me sugerir que a prática crítica de jornalismo de dados leva em conta esses três aspectos. Faz com que as histórias... Faz histórias com e sobre dados, alinha isso com questões e atores, atores marginalizados e cultiva formas reflexivas de contar histórias e eu vou ilustrar cada um com exemplos e argumentos oferecidos pelos autores deste livro. Então, o primeiro desafio trata de criar histórias tanto com como sobre dados. Colocando de uma forma mais simples... É isso aqui que o de Didier, na sua revisão do livro, se refere aos, aos jornalistas de dados como usuários e críticos de dados. Esse ponto também trata de cultivar aquilo que seria chamado um jornalismo de dados feminista, seguindo Caterine de Nazio e seu capítulo nesse livro. De acordo com Caterine de Nazio, Assumir uma abordagem feminista ao jornalismo de dados envolveria uma sensibilidade a respeito de das desigualdades e aos vieses que existem à medida que trabalhamos com isto. Isso também se tra trata de jornalismo de dados que pode ser visto como uma militância de dados, ou seja, o jornalismo de dados não funciona somente dentro de regimes dominantes que que convertem todos os nossos aspectos, todos os aspectos da nossa vida em dados, mas o jornalismo de dados também interroga esses regimes de dados e cria espaço para envolvimento e intervenção pública nessas infra, nessas estruturas. Vários projetos de jornalismo de dados muito bons fizeram justamente isso nos últimos anos. Um exemplo importante disso é que no espaço do jornalismo de dados, essa prática que conhecemos como uh, relato de responsabilidade ou de prestação, responsabilização algorítmica. Então, o relato de responsabilização algorítmica é uma questão que uh, fa faz um escrutínio de algoritmos e de infraestruturas de dados e no mundo de dados há uma reorientação da função tradicional do jornalismo no sentido de um poder mais algorítmico. Um exemplo bem conhecido desta prática é a série a série Machine Bias da ProPublica. Como muitos de vocês sabem, essa série leva em conta o uso de algoritmos na investigação em várias áreas da sociedade, por exemplo, no sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, e a série também uh, cobre o Facebook, sistemas de precificação da Amazon e vários outros aplicativos ou aplicações de sistemas algorítmicos na sociedade, que são sujeitas a uma... A, uma, a um exame. Nesse capítulo do livro, Diacopoulos aborda a questão de quando um algoritmo se torna merecedor de notícia, e o que ele faz também é discutir a variedade de métodos que os, jornalismos, os jornalistas usam para investigar o poder dos algoritmos, desde engenharia reversa, técnicas de auditoria e aquilo que ele chama de técnicas low-tech, para criticar algoritmos simplesmente observando os seus resultados e as reações dos usuários. O princípio de se fazer investigações, tanto com como a respeito de infraestruturas de dados, também pode ser aplicado às, jornal, às próprias infraestruturas dos jornalistas. E é isso que faz um outro capítulo do livro. Disso que ele trata neste outro capítulo, a lente da investigação é invertida e direcionada no sentido do jornal, da infraestrutura específica do jornalismo e como isso se dá. Editor, Stefan, Kanda, Stefan Kanda, pesquisador e jornalista, pega, tra, fala do que ele chama de plataformização. Um, das redes investigativas uh, transfronteiras ele pega ele analisa essas plataformas que têm dados para investigações colaborativas em seu capítulo Candeia argumenta que enquanto que há uma grande crítica das plataformas de redes sociais ouvimos isso muito nos últimos anos a o jornalismo investigativo uh, e como configura os jornalistas como usuários também precisa ser analisado. Ele propõe que ter um pequeno número de plataformas monopolizadas e um espaço de jornalismo investigativo pode ser entendido como feudalismo de dados e nesse esse termo se baseia no, no Morozov, no trabalho de Morozov. Ele fala que isso tem a ver com controle de acesso, questões de uh, trabalho livre e também questões governamentais associadas a plataformas de redes sociais. Ele também fala dessa econ economia digital e como ele pode vir a, levar, a criar uma precariedade no jornalismo investigativo. Então, a orientação de Kundas como jornalista é no sentido de modelos de reconfiguração e de infraestruturas para colaboração em jornalismo investigativo transfronteiras. Isso significa que, ao invés de um pequeno número de grandes plataformas de jornalismo investigativo, ele gostaria de ver uma multiplicidade de redes independentes organizadas acerca de princípios éticos, de equalitários e de copropriedade. Então, ele oferece essa rede alternativa. Então, esses foram alguns exemplos sobre como esse princípio de fazer histórias com e a respeito de dados, de reconfigurar infraestruturas, é explorado no livro. E há vários outros capítulos que avaliam isso também. E se houver qualquer exemplo do seu próprio trabalho, do trabalho de outros, nós adoraríamos ouvi-los. Então, por favor, meu contato estará no último slide, vocês podem entrar em contato. E em relação a criar histórias... Com e a respeito de dados, há muito mais que jornalistas de dados e os pesquisadores que investigam os dados podem aprender uns dos outros. Então, as colaborações, não somente entre jornalistas, mas também entre jornalistas e pesquisadores, são essenciais nas investigações a respeito do poder algorítmico, algorítmico e na distribuição desigual de poder em nossa sociedade. igual. Então, então, indo adiante, o segundo desafio que os autores desse livro levantam tem a ver com alinhar projetos com problemas, atores e interesses marginalizados por arranjos desiguais e de contextos específicos. Falando simples, de uma maneira simples, esse desafio formula a pergunta, jornalismo de dados, por quem, para quem e no interesse de quem? E no livro, essa pergunta é levantada pela acadêmica Mary Lynn Young e a pesqui pesquisadora Kendra Callison, nesse capítulo. Jornalismo de dados, para o interesse de quem? E ela fala que... O jornalismo nos países ocidentais tem um papel historicamente e ainda agora, intencionalmente ou não, de manutenção de ordens sociais associado com espaço e também patriarcado, supremacia, enfim. Tomando o exemplo de povos nativos, povos indígenas, eles discutem como a coleta de dados sobre esses grupos sempre foi misturado com uh, o colonialismo. E eles apontam para os riscos dos arquivos agora uh, incluírem também o jornalismo de dados. Num capítulo um. distinto, a acadêmica e ativista Tahoe Kukutai e Maggie Walter, essas duas, elas falam sobre a vigilância estatística dos povos indígenas como dados em 5D, dados que se concentram na diferença, disparidade, desvantagem, disfunção e privação, que em inglês começa com D. Então, é uma super representação indígena de um modo negativo que leva à pobreza e que tem implicações negativas para os indígenas e os povos nativos. Além da apresentação o, desses dados 5D, um outro problema que as autoras levantam é o que, eles, que elas chamam de desertos de dados indígenas, indígenas ou nativos. Da mesma forma, em seu capítulo eles falam sobre comunidades indígenas conhecidas como nações asterisco e como são geralmente representados em gráficos e como um alto asterisco devido à ausência de dados sobre esses mesmos grupos. Então... O que, que isso faz com que os jornalistas de dados que trabalham com povos indígenas... Bom, nesse capítulo, Kukutai discute uma das práticas que ajuda a uh, mediar um pouco desses riscos e oferece um ponto de partida para uma prática de jornalismo crítica que envolve as questões dos povos indígenas. E aqui é o IDSOV, que seria a soberania de dados indígenas. Então, existe, existem redes que se preocupam com os direitos dos povos indígenas para terem controle e acesso aos dados que derivam deles, que têm a ver com todos os aspectos de suas vidas. Então, há vários uh, projetos estabelecidos em várias partes do mundo, e aqui vemos uh, nesse slide de, uh, descritas. Essas redes podem representar valiosas fontes de dados e de especialização em jornalismo de dados. E esse capítulo de Cucutá e Walter também inclui recomendações para jornalistas de dados que trabalham com histórias que envolvem questões e povos indígenas e busca alinhar os seus projetos com os interesses dessas comunidades, de modo a criar um espaço significativo das perspectivas indígenas nas histórias jornalísticas. Há vários outros exemplos no livro sobre como os projetos de jornalismo de dados poderiam estar alinhados com problemas, atores e interesses de uh, estruturas de marginalização em países específicas. Há esse capítulo de Eva Constantardi, que fala sobre jornalismo por, sobre e para as comunidades marginalizadas. Em termos de alinhar projetos com questões negligenciadas, outro capítulo avalia o jornalismo de dados de cidadãos e práticas de militância na China. E isso trata especialmente com questões-chave de preocupação, como poluição do ar. E o capítulo discute o censuramento de poluição de ar não monitorada por uma infraestrutura oficial, e a discussão aqui é o projeto que trata da... É, é, se chama Under the Dome, que fala sobre a gravidade dessa questão de poluição. So, these were a few Esses foram alguns exemplos de como essa questão de jornalismo de dados por quem, para quem e para o interesse de quem é explorado pelos autores desse livro, e como esse espaço pode ser criado para uma participação significativa nesses projetos de dados. E, mais uma vez, eu gostaria de estender o convite para que vocês me contactem, se tiverem qualquer outro exemplo, porque adoraríamos continuar encontrando maneiras de explorar e ilustrar esses projetos. Bom... Seguindo adiante ao último desafio, o último desafio sobre o qual eu falarei, trata de cultivar aquilo que chamamos de maneiras reflexivas de contar uma história. O que que isso significa? Significa desenvolver estilos de contação de histórias que não somente seja situada, mas que seja se, que não seja somente provisória e plural, é que sempre vem com um grau de de incerteza, e eu vou sempre uh, me referir a isso como maneiras reflexivas de se contar uma história, e eu vou falar sobre cada uma delas. Então, eu vou começar com um pano de fundo que levou a esse princípio, que, é provocativa, que está provocativamente resumido em um dos capítulos do livro, que fala no jornalismo de dados como uma profissão empiricamente segura de si. Nesse capítulo, Chris Anderson descreve o jornalismo de dados nos países ocidentais como uma profissão empiricamente segura de si. Se houver qualquer jornalista de dados na plateia, talvez vocês possam pensar sobre como se identificam com essa frase aqui. Mas o autor do capítulo realmente se refere a várias coisas com esta... Uh, declaração. Por exemplo, há geralmente uma confiança entre os praticantes do jornalismo de dados nos países ocidentais de que a sua área está uh, subindo, está evoluindo, e que, em geral, está indo muito bem. Também há uma orientação positivista na área. O que, é que significa positivismo? Significa uma crença de que, o fato de alguma for, Os fatos, de alguma forma, falam por si, uma vez que forem adequadamente preparados. E no seu capítulo, Anderson oferece uma genealogia do jornalismo de dados nos Estados Unidos como uma maneira de encorajar a autoreflexividade a respeito dessa prática e como maneira de complementar aquilo que ele descreve como uma autoconfiança compreensível e bem merecida dessa profissão. Então, dois aspectos sobre esse princípio que uh, encorajar maneiras reflexivas de contar uma história são a provisoriedade e a incerteza. E uma das recomendações que Anderson faz com base no seu trabalho de genealogia é cultivarmos processos através dos quais o jornalismo de dados poderia melhor transmitir a sua própria proviso uh, provisoriedade e incerteza. E uma das áreas que ele sugere que exige mais atenção é como que a incerteza é representada nos projetos de jornalismo de dados. Um exemplo de como isso poderia ser materializado, pensamos, é oferecido por uma jornalista, no seu capítulo do, do, do livro, uma jornalista de dados, Mona Chalabi, sobre uh, desenhar dados. Talvez vocês já conheçam um o trabalho de Mona Chalabi, ela argumenta que rascunhar com dados é uma maneira de reconfigurar relações entre o jornalista e o leitor. Ela acha que fazer esses rascunhos com dados oferece essa provisoriedade, incerteza e parcialidade e limitação da representação virtual mais acessível imediatamente ao leitor. Another... Aqui temos mais um exemplo do trabalho de Tchalabi, que ela acredita que é bastante transparente com relação às suas limitações, e ainda assim é muito eficaz. Esse exemplo envolve a questão das espécies ameaçadas de extinção através de desenhos rascunhos que fala sobre o, no, o número dessas espécies no mesmo espaço. Nesse caso aqui, é um vagão do uh, metrô de Nova York. Então, maneiras reflexivas de contar uma história também entram no papel das emoções. Envolvem o papel das emoções. E aqui, mais uma vez, o trabalho de Mona Tchalab uh, salienta o trabalho da, do desenho. Aqui oferece, por exemplo, a compara o, o, o espaço de um apartamento nos Estados Unidos e o espaço de uma cela, de, de uma solitária numa, numa prisão. E compara com uma vaga de estacionamento, desculpe, o mesmo espaço de uma vaga de estacionamento e de uma cela. Então, vários autores falam de emoção, e nesse capítulo aqui, Helen Kennedy e seu, suas colaboradores, seus colaboradores relatam o papel importante que as emoções têm nos, nos engajamentos das pessoas de to, do cotidiano, quando leem uma notícia. Uma observação semelhante é feita por Caitlin Petrie, aqui sobre visualizações feitas pelos próprios jornalistas. E no seu capítulo, sobre como os jornalistas trabalham com a matriz da, da, da audiência, diz que os dashboards, os painéis, não, não representam muito bem essas interpretações que queremos, e sim... Reações emocionais, por exemplo, para o jornalista, os jornalistas na, na plateia, talvez vocês já tenham experimentado isso, vocês mesmos, quando trabalham com a métrica da audiência. Um, Petri... Petri dá o exemplo aqui, de Chartbeat, que é bem conhecido dos jornalistas de dados, e aqui as reações emocionais, eles querem que Claro, que o, que o design comunique isso bem. Ele uh, também, quando fala sobre trânsito aqui, ele suaviza uh, aspectos ruins e oferece uma certa comemoração quando as histórias estão indo bem, estão bem representadas. Catarina Dinácio, no seu capítulo... Chama atenção para responsabilidades éticas que vêm com a, a, com a alavancagem de emoções dentro do trabalho de jornalismo de dados. E, finalmente, maneiras reflexivas de contar histórias também cultivam a pluralidade e a situação. O que, que isso significa? Isso significa que eles valorizam uma multiplicidade de formas de conhecimento e consideram seus aspectos localizados ou situados. O que, que isso significa? O termo vem do trabalho da pesquisadora feminista Donna Hardway e se refere ao fato óbvio, mas comumente esquecido, de que toda a criação de conhecimento, inclusive o jornalístico, está em embutido num contexto específico, que isso tem implicações para o conhecimento reproduzido e as histórias que, que são contadas. Por exemplo, em seu capítulo, a pesquisadora Anita Saichan diz que os jornalistas de dados devem objetivar diversificar as suas fontes de dados no, e descentralizar os métodos que privilegiariam Big Data como exclusivos. Ela argumenta que o jornalismo de dados deve se envolver com práticas de baixo para cima, por exemplo, o censo dos cidadãos discutido anteriormente e também esforços para resistir aos big data. Claro que muitos projetos de jornalismo de dados nos últimos anos fizeram isso e têm feito isso muito bem. E, mais uma vez, eu gostaria de ouvir os exemplos, se vocês tiverem na, alguns, na sessão de perguntas e respostas. Uh, mais uma vez aqui, tratando de alianças que devem ser feitas não só com cientistas de computação, mas também com pesquisadores, estudos de algoritmos, de plataformas de softwares, métodos digitais, estudos de internet e também a computação pós-colonial. E há vários exemplos interessantes que poderíamos pensar aqui, mas para concluir, eu vou dar somente... Um exemplo final do livro que ilustra como o jornalismo de dados pode se engajar com diferentes formas de, de, de mídias e experiment, maneiras experimentais de conhecimento. Aqui é uma criação de conhecimento participativo que vem do trabalho de Chicas Poderosas. Talvez vocês conheçam o trabalho das ticas Poderosas que é uma rede transnacional de jornalistas, designers e programadores que trabalham com projetos de mídia participativo com comunidades marginalizadas na América do Sul. E aqui temos um exemplo de um de seus workshops, uma de suas oficinas, onde eles trabalham com miçangas aqui para explorar questões de identidade nessas comunidades. Uh, Sim, yes, então, so então, essas foram algumas das maneiras pelas quais esse princípio final de cultivar formas reflexivas de contar história podem ser explorados no contexto do jornalismo de dados. Então, eu vou interromper aqui a minha fala, eu espero que eu não tenha usado tempo demais. Foi um, eu passei por uma, dei uma passada rápida sobre o livro, mas o livro é muito mais rico, há muito material ali, eu tentei fazer justiça a tudo que está no livro, e eu espero que isso ofereça a vocês alguma inspiração para pensarem a respeito de fazer a prática de jornalismo de dados crítica. E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão fazendo isso no seu trabalho, e adoraríamos, mais uma vez eu digo, ouvir falar sobre suas próprias experiências, suas próprias práticas e exemplos, sobre esses três desafios. Espero que tenhamos tempo no final para essa discussão. Então, compartilhe suas ideias na, na discussão ou me contactem depois. Eu adoraria ouvir falar sobre esses temas. Obrigada. Obrigada, Liliana. Eu acho que foi uma, um ótimo panorama, do, visão panorâmica do livro, e foi muito... Bom, eu tenho certeza que esse livro é maravilhoso. O nível de discussões e questões que o livro levanta são super importantes para a área. Com certeza vou usar o tempo que temos aqui para discutir alguns de seus pontos principais. Então, eu agradeço por essa gran... ótima introdução. A primeira pergunta vai para todos vocês. Eu acho que o Jonathan e a Liliana também editaram a primeira edição do livro né, do, Manual de Jornalismo de Dados, publicado há uma década atrás. Cedric também já forma jornalistas, treina jornalistas já há muito tempo, então os três têm uma vasta experiência nessa área. Então, eu pergunto a vocês quais foram as principais mudanças que vocês têm visto na prática de jornalismo de dados desde a primeira edição desse livro Manual de Jornalismo de Dados. Eu vou começar com o Jonathan. Olha, muita coisa aconteceu desde a primeira edição, foi um momento muito diferente quando estávamos escrevendo o livro, que surgiu, acho que em 2011, escrevemos com vários jornalistas diferentes e organizações, e eu acho que foi uma maneira de... Do... começou como uma forma de documentar o que era na época uma prática, eram práticas emergendo, e também uh, a área estava emergindo na, na época. São práticas que aconteceram na década anterior, e isso contextualizou mais ou menos. Eu acho que a Liliana também organizou uma das primeiras conferências internacionais sobre jornalismo de dados, lá por 2010. Então, era uma área que ainda estava sendo criada há 10 anos. Eu acho que ela mencionou essas três coisas que são importantes a serem consideradas, mas o que, que mudou entre aquela época e agora? Eu diria o seguinte, primeiramente, nós sabíamos antes, e agora temos certeza, e é realmente um, uma questão de engajamento hoje em dia, nós não podemos tomar dados como... Uh, os dados por si, porque os dados têm sido desafiados de várias formas. E também... As instituições liberais, baseadas no mercado, que uh, acabavam determinando a produção de dados, eram um, con um conjunto de instituições transnacionais que, que detinham a produção de dados, etc., Tem visto desafios significativos em todo o mundo. Na verdade, nos últimos cinco anos, mais ainda. Então, não podemos mais uh, nos apoiar somente nos dados, porque temos que entender como é a produção dos dados, temos que contar histórias sobre a produção dos dados, a política que gera dados. Eu acho que é uma coisa muito boa e temos que voltar a isso. Eu acho que a segunda coisa que tem a ver com isso, eu acho que tem havido um reconhecimento cada vez mais forte, mais crescente sobre a contribuição dos jornalistas de não somente usar dados, mas criar e coletar dados eles próprios, com organizações comunitárias, por exemplo, organizações sem fins lucrativos, etc., que tem a ver com o ponto anterior. Então, a gente não pode deixar de valorizar os dados, porque os jornalistas não somente relatam uh, base, com base em dados, mas eles criam seus próprios dados, e tem uma sessão do livro que se dedica justamente a isso. Então, tem mais coisas vindo nessa área. E, finalmente, eu acho que, dada a proliferação de dados, de censo, plataformas, algoritmos, eu acho que, Há dados muito mais nativamente digitais, como a gente chama, assim, que estão disponíveis hoje em dia, que também são usados para investigar a dinâmica das plataformas e algoritmos, que é algo que temos vindo, visto muito agora, se comparado a mais de cinco anos. São essas três coisas. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Você quer adicionar alguma coisa? Liliana, você está muda. Obrigada. Bom, eu poderia dizer algumas coisinhas assim. Eu acho que algumas mudanças que foram relevantes no meu próprio trabalho, que eu considerei relevantes porque estão próximas a mim, eu acho que toda essa área de investigação e de manipulação usando as mídias sociais e os dados, isso tem sido fascinante para mim também devido ao meu trabalho como pesquisadora de redes sociais estando acostumadas, acostumada a analisar dados de redes sociais para analisar diferentes aspectos da sociedade. Então, isso tem sido algo que... Bom, eu sei que o Jonathan e eu já conversamos uh, na Universidade de Colômbia sobre o uso de dados de, de redes sociais em métodos digitais, para fins jornalísticos, eu acho que lá no início dos anos 2000 já falávamos sobre desenvolvimento de ferramentas e métodos para os jornalistas usarem dados estruturados de plataformas e também redes sociais para fazer investigações, mas eu acho que naquela época era cedo demais. E eu acho que realmente com esse escândalo de informações online, a relevância de fazer... Investigações com dados das redes sociais têm se tornado muito mais evidente. Agora temos visto muito trabalho muito interessante sendo feito com isso e temos várias organizações, uh, políticas, etc. Estamos trabalhando também para desenvolver algumas receitas, alguns métodos que poderiam ser usados pelos jornalistas para fazer esse tipo de investigações em seu próprio trabalho. Eu acho que uma outra coisa uma outra mudança que eu tenho acompanhado bem de perto tem a ver mais na área da ciência de dados mas eu espero ver mais também na área do jornalismo de dados é, é essa mudança no entendimento dos dados dessa concepção positivista dos dados para uma abordagem mais crítica mais feminista dos dados e é isso que a gente tenta fazer em toda a segunda edição deste manual e esse é o trabalho importante também que Catherine Dinácio e Lauren Klein estão fazendo com o seu conceito de feminismo de dados, que basicamente tem a ver com usar dados para desafiar o poder. E vimos também alguns exemplos interessantes disso aí no jornalismo. Sim, isso é fascinante. Eu Gostaria de saber, Cedric, se você poderia nos dar a sua perspectiva, as diferenças que você tem visto sobre treinamento, capacitação de jornalistas, diferentes áreas do mundo, do trabalho, desculpem, o que, que tem mudado nos últimos anos? Bom, honestamente, eu acho que ainda Há um grande desequilíbrio em termos de uh, norte e sul do, do mundo, se compararmos organizações como o New York Times, a ProPublica, que têm uh, derramado, digamos assim, muitos recursos no jornalismo de dados e muitos meios de comunicação. Bem, eu acho que isso é algo que talvez seja uma história das coisas que não mudaram, e não as que mudaram, mas eu acho que é um avanço em termos de o primeiro nível do jornalismo de dados, que era como que eu uso um gráfico de barra, um gráfico de linhas para falar sobre a evolução da pandemia. Isso já se tornou bastante comum e também conta a história da aculturação da audiência. Isso é interessante, eu leio muitos comentários e artigos, eu sei que eu não deveria, mas o que é interessante é que a gente vê cada vez mais pessoas criticando os gráficos usados pelos jornalistas, dizendo que não que, seja, uh, que, não que ele esteja tecnicamente errado, mas que não está uh, contando a história certa. E isso mostra que as pessoas estão se acostumando com esse nível básico do jornalismo que pega um conjunto de dados e faz uma declaração com base nele. Isso é interessante. Porém, para chegar ao ponto aonde você faz investigações mais poderosas, como a ProPublica e o New York Times, existe um enorme esforço e há um lugar intermediário aonde, por exemplo, numa investigação de 12 meses, que usa conjuntos de dados de várias fontes, mas também não é um relato muito uh, pequeno sobre números do coronavírus, esse, esse espaço intermediário não tem sido atacado muito no momento, com frequência porque as pessoas têm dificuldade em, em contar histórias atraentes, é a questão de será que tem mercado para isso, e também porque é difícil vender essa parte para os editores de, de meios de comunicação, jornalistas, etc., porque é muito mais fácil hoje, quando eu chego a uma capacitação, eu digo que é importante contar uma história com dados devido à pandemia, devido a outras questões que Uh, produzem números hoje, por conta de todos os exemplos que já existem. E, claro, que nós, eu tenho ciência, e a pessoa também que está comigo tem ciência, de que uh, a gente não tem capacidade de lançar enormes investigações com jornalismo de dados, mas como que a gente consegue fazer com que esses profissionais cheguem a esse, essa faixa intermediária, onde o jornalismo de dados se torne uma cultura, uma prática, e que consigamos, então, inseri-lo em todas as partes do nosso trabalho, e não ficar só naquele cantinho da sala de redação. E, nesse sentido, as coisas não mudaram muito ainda, e a gente ainda está investindo muitos esforços nisso. Então, Mas eu acho que isso vai vir. É tipo assim... A, na década de 90, os jornalistas ficavam ali no canto da sala, e devido a mudança do, do, da demografia dos leitores e como a informação chegava aos jornalistas e como ela era encontrada, como o mercado mudou, naturalmente, estamos vendo ondas de números que chegam com a pandemia, que vem com discussões sobre mudança climática. Eu acho que essa mudança no ambiente no meio ambiente e no ambiente vai levar a mudanças no futuro, mas estão lentas, estão chegando lentamente. E a outra coisa que eu devo dizer é que uma coisa que mudou muito é que há muito mais universidades com programas de jornalismo de dados. Com frequência são bem limitados. Temos que estar cientes disso, estamos isso tem que estar claro. O meu programa, por exemplo, é um módulo da especialidade dentro do jornalismo do, no, do mestrado de jornalismo, mas ainda não é o suficiente, nós nos concentramos, na verdade, em fazer com que eles entendam o que é jornalismo de dados, mas não podemos esperar que eles sejam uh, jornalistas de dados uh, plenos ao final do processo. Há muito trabalho a ser feito, é um primeiro passo que não existia dez anos atrás, mas eu já leciono há cinco anos, Hoje, agora é o meu quinto ano, e cada vez mais eu vejo alunos motivados e que entendem... O, Uh, uh, ofendem o que o jornalismo de dados é. Tipo, uh, nos primeiros dois anos, um terço da turma conhe conhecia, mesmo não querendo ser especialistas nisso. E a maioria dizia, ah, não é bem a minha praia, isso aí, eu não estou muito para isso aí. Mas agora, cada vez mais pessoas, mesmo que uh, entendem o valor de, mesmo os que não querem ser jornalistas de dados, entendem o valor de poder ler uma planilha, poder ler um gráfico, esse é o que mudou. Sim, sim, os seus pontos... Uh, estão muito... Tem uma grande identificação com a minha experiência aqui. O jornalismo de dados... produzem e publicam muita coisa. Coisa, mas se a gente olhar dentro das redações de jornais, a maioria dos jornalistas não tem um conhecimento básico sobre como lidar com dados do seu cotidiano. E eles dependem muito da equipe especializada que está lá no cantinho da sala, como você falou. Então, ainda há um silo dentro das redações. E eu me pergunto como é que nós podemos quebrar essa lógica do silo Estamos oferecendo treinamento para jornalistas, já fizemos isso no, na última década, programas gratuitos, tutoriais gratuitos, mas eu acho que é uma coisa mais estrutural. O que, que você acha? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu vou começar com você e depois passamos para a Jonathan e Liliana. Com certeza, eu acho que muito disso vem da demanda, assim como foi mencionado no exemplo onde as pessoas começaram a ler mais nos seus smartphones, nos computadores, então, esse meio foi criado e as redações acabam se adaptando, isso levou a muitas, muitas transformações, e como eu falei antes, o trabalho que fazemos, temos falado muito sobre revolução de dados há muito tempo, mas isso tem se tornado muito mais real agora. Eventos que a gente participa desde a crise de 2008, temos muitos números conflitantes, e eu acho que o que é interessante é que essa era das fake news, claro, criou muita incerteza e muitos desafios para o trabalho dos jornalistas, mas também tem criado muito mais apetite para os dados por parte da plateia, porque muitas narrativas conflitantes tentaram basicamente Construir a sua credibilidade para fazerem isso, mais ainda do que antes, eles fazem uso de dados para tentar criar uma narrativa que ganhe aquela fatia de mercado das ideias. Então, isso sensibiliza os jornalistas para usar dados e manter a sua credibilidade nessa esfera. Então, eu acho que é, uh, tem a ver com esses desafios atuais que temos com essa era das fake news, que leva que leva as redações a se adaptarem a esse ambiente em mutação e transformá-lo. Então, eu não tenho necessariamente, e eu acho que talvez a gente saberia se houvesse uma solução mágica para quebrar esses silos dentro das redações, mas eu digo que isso vai necessariamente mudar em que, por conta da dos, à medida que o tempo avança. Mas, para motivar essa mudança precisamos de mais investimentos dos grandes financiadores do jornalismo, especialmente com a relação às fake news, tem havido mais, uh, invest mais uh, investimento no jornalismo de dados, que eleva o valor desse jornalismo aos olhos dos editores e proprietários de meios de comunicação, e isso é um processo naturalmente lento, a aculturar as pessoas no uso de dados em sua prática cotidiana. Jonathan, o que você pensa? Eu acho que é muito interessante e desafiador essa pergunta. Eu acho que, às vezes, talvez parte da razão pela qual esses silos existam tenha a ver com maneiras convencionais de pensar sobre o o trabalho do conhecimento e como isso se subdivide, divide, por exemplo, a distinção entre fato e valores. Sabemos agora, nesse momento, que os fatos e valores uh, não podem ser separados, mas também a, a, a ruptura entre a natureza e a cultura, tipo, a gente sabe agora que não é correto separar a natureza da sociedade e da cultura, então... É assustador, interessante, assustador e complicado, essas maneiras de fazer isso. Mas também vemos que o bombeamento de fatos em situações que têm sido vistas como sendo problemáticas para públicos que não estão preocupados com fatos, não é uma resposta uma, uma resposta adequada. Eu acho que é algo que a Liliana também falou antes, essa distinção entre pós-fato e pós-verdade, que eu acho que é isso que a gente tem trabalhado também. As pessoas podem ter as suas verdades independentemente dos fatos. Isso é interessante. E ela não é abalada com o maior número de fatos. Mas essa subdivisão também des, desafia o próprio trabalho dentro de uma redação de jornal. As pessoas meio que são forçadas a sair, a deixar, por exemplo, uma grande coleção de... de leaks para... que uh, eu acho que o Simon Rogers fez esse comentário sobre como ela como ele foi de como esse pequeno departamento acabou crescendo. Então eu acho que isso fica fica claro que os dados envolvem classificação, demarcação, interpretação. Uh, não se trata apenas de habilidades técnicas. Por essa razão. Eu acho que está ficando cada vez mais claro que isso desaf... desafia os repórteres, que eles não podem se dar ao luxo de não se envolver nisso. Eles precisam, então, conter várias questões fundamentais sobre quem somos, como, quem somos, como estamos juntos e como entendemos o mundo ao nosso redor. Luriana, você gostaria de acrescentar alguma coisa à discussão? Sim, eu vou oferecer mais um ângulo, porque, com base nas respostas ditas antes, é verdade que há esses silos, claro que eu eu me esse eu devo dizer que esse movimento a respeito desses silos já está acontecendo, claro que não na escala em que gostaríamos, mas desse ponto de vista também, como que esse movimento pode começar a acontecer. E eu acho, novamente, que duas maneiras fáceis pelas quais isso pode acontecer. Se você começar com uma história na qual você está interessado, com um problema que você quer investigar e quer trabalhar de qualquer forma, se os dados forem o que você precisa para contar essa história, você vai achar uma maneira de fazer isso, de incorporá-los. E aqui eu gostaria de apontar mais um dos capítulos desse livro que oferece uma história bem bacana disso, de Cayman Bar, que eu, eu dei o exemplo disso, aonde o jornalista só queria fazer uma investigação sobre, acho que era crimes com faca, e aí eles não conseguiam achar os dados que queriam e acabaram tendo que construir a sua própria base de dados, que... Claro, não é o que queriam fazer, não era assim que era para ser o projeto deles, mas é isso que acabaram fazendo. Eu acho que é uma maneira pelas quais essas coisas já estão acontecendo. E Também teria mais um exemplo, uma outra maneira seria começando com colaborações, isso também é algo que nós fazemos, fazemos muito no nosso no nosso ensino de mídias digitais e de jornalismo de dados, porque é muito intimidador quando você toma uma abordagem onde uma pessoa tem que fazer tudo, todos os aspectos, coleta de dados, análise de dados, visualização de dados, são de histórias, enquanto que se isso for feito como uma equipe, onde todo membro da equipe coloca seu ponto forte eu acho que isso também seria uma maneira mais fácil de começarmos a pensar sobre como uh, quebrar esses silos que vocês falaram. Sim, esse ponto é muito bom que você defende. Você falou antes sobre... A carência de trabalhos, a falta de trabalho com dados sociais para lutar contra a desinformação que você está tentando explorar mais aqui, essa área dentro do jornalismo de dados. E eu adoro aquela parte da apresentação da Liliane, onde ela fala que os jornalistas precisam encontrar maneiras criativas de lidar com a incerteza, porque eu acho que a incerteza e a má informação, a desinformação, tem algum tipo de intersecção. Então, a questão para mim é... Enquanto que a incerteza é benéfica para avançar, para o entendimento do público em geral sobre a ciência, também abre espaço para os mentirosos. Então, será que é possível dar visibilidade à incerteza sem, sem uh, alimentar essas negações? Como que a gente pode navegar na incerteza e na desinformação ao mesmo tempo. É uma pergunta para todos também, tá não sei quem que quer responder primeiro. Quem sabe eu comece com o Cedric? Sim, se eu puder só adicionar um pequeno ponto no, sobre o último assunto, sobre os silos, eu acho que um dos lugares interessantes que precisamos trabalhar é no jornalismo de rádio e de TV, porque eles são diferentes da imprensa, quando a gente pensa sobre jornalismo de dados, onde alguém produz uma história que vai ser contada por outra pessoa, e isso exige um nível de colaboração e de desilificação, vamos inventar uma palavra aqui, de, de quebra desses silos. Então, em termos de incerteza, eu acho que eu, me, eu volto ao ponto Sobre o que, que as pessoas estão pedindo. Quando eu ensino, quando eu leciono aos meus alunos, eu digo a eles, bom, no final desse módulo, vocês conseguirão fazer coisas que consideram fascinantes agora, mas não conseguem fazer ainda. Vocês serão melhores jornalistas, mesmo que não venham a se tornar jornalistas de dados. E vocês terão habilidades que vão fazer uma grande diferença na obtenção de um emprego. Então, quando eu capacito esses jornalistas que já praticam a profissão, fazer com que o um editor uh, tire dois dias do seu trabalho de jornalismo para ir para uma capacitação dessas, é o que, isso que a gente quer. Então, se a gente criar mais histórias, aí... A gente fala isso para ele. se você criar mais histórias, as pessoas vão confiar mais no seu re revista, no seu, no seu jornal, enfim, e as pessoas vão ler mais. Então, essa questão de o que, que as pessoas leem e querem, isso é muito poderoso junto aos jornalistas. Eu digo isso para dizer que é um grande desafio que temos que enfrentar com relação à incerteza, é que ninguém gosta de incerteza. O Estado não gosta da incerteza. O jornalista de dados, Nicholas Kaiser-Rio, em sua publicação, no seu blog, ele dá um exemplo do que ele conta aos seus alunos sobre como que os números do censo foram dados com um número específico de pessoas morando em um território e o censo diz que existe exatamente esse número de pessoas. Então, há uma cultura de certeza com relação a números que já existe há muito tempo e que existe para construir a credibilidade dos diferentes participantes desse espaço público. E as pessoas esperam isso. Então, quando a gente consegue falar sobre a incerteza, a gente acaba chegando a rumores... Uh, e ao mesmo tempo você sempre fala com que que a, que a incerteza permite a propaganda política por exemplo como é que a gente pode viajar nesse espaço intermediário construir uma confiança para você mesmo como uma voz nesse estudo nesse espaço e como uma maneira comum de fazer isso é falar com uma voz de certeza tipo assim eu sei do que, que eu estou falando e ninguém me comprovou que eu estou errado então há esse feedback negativo esse grupo de feedback negativo que é onde você tem que ser confiado confiável para não ser associado à propaganda errada à, à propaganda enganosa enfim porque você quer que o que o que a audiência que o público em geral confie em você esse é um ciclo negativo que eu não sei se eu consigo resolver, mas eu vou mostrar esse exemplo do uso de visualização manual para representar dados e mudando o ângulo de abordagem ao contar uma história para conseguir inserir a incerteza de forma que ela demonstre sinceridade e ainda Co gere confiança. Eu acho que esses é, são é, é isso são abordagens alternativas que temos que investigar. E a última coisa a respeito disso é que quanto mais uh, embasada uma história é ou assim não mais concentrada, quanto mais concentradas e não uma história sobre uma nação inteira sobre por exemplo, história sobre uma comunidade, é mais fácil dizer, não temos certeza o que vai acontecer, não temos certeza quantas pessoas estão lá, mas essa história realmente aconteceu, porque eu estava lá e eu vi. Então, isso ajuda a uh, fugir um pouquinho desse problema da incerteza. Sempre que a gente tenta construir narrativas enormes sobre como o país está indo, etc., é muito mais... Difícil sermos incertos quando falamos nesses assuntos. Liliana. Sim. Bom, como Cedric disse, eu não acho que a gente tenha uma solução para isso ainda, mas eu acho que é a única maneira de irmos adiante para explorarmos maneiras... Uh, desafiar essa cultura da certeza, como o Cédric disse, mudar a história sobre o que é a ciência, o que é jornalismo, quais são os fatos, estar, ficarmos acostumados com o fato de que há incerteza em tudo, e o que temos que prestar atenção para conseguirmos discutir e avaliar diferentes tipos de fatos é no equipamento, os equipamentos e as relações envolvidas na produção desses fatos. Exatamente como fazer isso, eu acho que é uma questão de experimentação. Isso vai acontecer e já está acontecendo em diferentes lugares. Por exemplo, alguns de nossos colegas são especializados em visualização de dados e seu design. Na Politécnica de Milano... Lá eles já estão experimentando maneiras de se visualizar a incerteza com relação a informações complexas. Esse será um espaço bem interessante de a gente ficar de olho no futuro próximo. E eu me pergunto se isso poderia alcançar mais do que somente um nicho, porque é tão difícil fazer com que o público em geral entenda gráficos básicos, Imagina só se você criar visualizações mais complexas, como seria difícil envolver o público em geral. Mas eu adoraria ouvir a perspectiva do Jonathan sobre isso também. Yeah, guess, um, to... Bom, voltando ao que foi falado mais cedo, usar isso como uma oportunidade de não... Uh, Deixarmos de atribuir valor aos dados. Isso é muito importante, eu vou repetir, é muito importante que, que valorizemos os dados. E o que significa não deixar de valorizar os dados? A gente não parte do princípio de que os dados sejam uma representação fiel daquilo que está tentando levar, estão tentando trazer à vida. E também não temos que partir do princípio de que a maneira como eles são uh, feitos contenha todas as coisas com as quais nos importamos, e também não podemos partir do princípio de que os dados possam abstrair corretamente as coisas do mundo que importam mais, que podemos calcular, computar e decidir sob a lente do, de, de debate, de discussões, essa zona que existe na sociedade democrática. Ou seja, não podemos pegar os dados como um fundamento que é produzido antes dessas interações todas na sociedade. Isso é muito importante, uma coisa que ficou muito claro durante a pandemia. Todos os gráficos, dashboards, painéis, números, alegações, etc., como o Chedric estava falando, por que, que foi tão contestado e politizado? Isso ficou muito difícil, e nós acabamos tirando vantagem disso para construirmos, como a Liliana falou, um entendimento mais realista de como os dados operam. E há uma expressão muito bacana do sociólogo de finanças, Donald McKenzie, que fala que os módulos... Não, os, os, mo, os modelos não são apenas uh, câmeras que nos mostram a vida, eles, eles mudam esses sistemas dinâmicos e produzem também sistemas ativos. Um de nossos colegas, sociólogo Bruno Leto, que fez muito trabalho sobre a mudança climática, climática também, fez uma entrevista maravilhosa sobre, uh, no New York Times, onde ele foi descrita como um filóso filósofo pós-verdade. O filósofo da pós-verdade, ele diz que uma das coisas que podemos tentar fazer nessa situação, e também com relação à mudança climática, que é tão contestada, é construir um entendimento melhor da fragilidade da criação dos fatos e das alegações e dos modelos, e sermos mais honestos de que Dessas alegações muito exageradas de certeza, normalmente são feitas pelos não cientistas. Então, essas formas deveriam ser abolidas em favor de uma avaliação mais realista de todo o trabalho de fundo e toda a complexidade que entra na tentativa de entendermos no futuro. A gente não espera a certeza para tomar alguma ação. Acho que esse é. a principal crítica do COP, da, da Conferência da, das, das Mudanças Climáticas, por que, que as pessoas esperam tanto uma, ce uma certeza científica ao invés de começarem a agir de uma vez? Então, saindo um pouquinho da noção de dados, que são somente representações produzidas do mundo, e sim, temos que ver dados como maneiras de negociarmos como nós nos relacionamos, e nesse livro tem um capítulo de, de Heron Varan que fala sobre a contação de histórias, e também tem um capítulo sobre dados como a maneira de, de prestar serviço às lembranças, às memórias, é uma coisa bem bacana, como que os dados podem representar relacionamentos, e como nós nos relacionamos, como calculamos quem somos com base nessas certezas. E eu acho que vários projetos que têm a ver com criação de dados, pessoa, por exemplo, pessoas que foram assassinadas pela polícia, olhando uh, as, as usinas de carvão como, como fontes de emissão de carbono, e não somente as pessoas, ou seja, as usinas de carvão... essa a, estão em discussões, né, com relação à mudança climática. A gente tem visto essas discussões. Então, a bagunça dos dados e não somente a limpeza dos dados, ou seja, quantos dados tratam fundamentalmente sobre como nós convivemos e não somente re reproduzem representações fiéis das coisas. Eu adoro a perspectiva do Bruno Latour sobre a ciência e como que ele meio que reestrutura a maneira como a ciência é definida e disseminada, eu acho que o desafio aqui é o que o Cedric mencionou, que tem a ver com a cultura da certeza, como trazer esses ângulos distintos enquanto as pessoas estão tão zangados em relação à incerteza agora. As pessoas não querem ter incerteza, e com a Covid, a gente viu muito disso, especialmente como isso alimenta a desinformação, e isso me leva a uma pergunta que a gente recebeu aqui da plateia. Pergunta de Cláudia Girelli, que é o jornalismo de dados será amplamente responsável por Uh, lutar contra a desinformação. Qual é o papel da, do jornalismo de dados nesse cenário? O que você acha? O que vocês acham? Posso adicionar só uma coisinha que foi uh, sobre a questão anterior? Eu sei que a gente já terminou, mas... Como fazer isso de forma que as pessoas não fiquem zangadas? Foi isso que foi falado eu acho que isso nos remete ao trabalho de Mona Chalabi, quando ela rascunha com dados que trabalha tanto com a questão da acessibilidade e o papel das emoções também. Então, mais uma vez, só para lembrar vocês de que é um exemplo muito bacana, que eu adoro, como que ela consegue integrar e criar espaço para a incerteza no trabalho do jornalismo de dados. Sim, por favor... Uh, se quiser já falar sobre a última pergunta, na verdade, tivemos alguém da plateia também comentando a respeito do trabalho da Mona Shalab. Matheus Silva adora a Mona Shalab e os seus desenhos. É um ótimo exemplo. Eu acho que isso realmente me... Me me impressiona. Você, Liliana, é se envolve nesse trabalho empírico. Talvez seja uma coisa que a gente ainda está elaborando e adoraria continuar a discutir né com vocês todos. Eu acho que... Como podemos contribuir com uma cultura diferente, um tipo diferente de cultura, ou de um sistema de empiricismo que fala dessa noção de produção de fatos, mas quando a gente leva em conta os tipos de condições dentro das quais os fatos são produzidos como parte da história, mas só para dar uma ilustração como isso tem a ver com a desinformação, Liliana, eu acho que fez um trabalho que tratou sobre as alegações de desinformação e as reações a isso, como isso tudo viajou nas mídias sociais, e ela observou que, na maioria das vezes, ele, isso acabou repercutindo em diferentes grupos, então, com frequência, essas reações às desinformação não vão para os mesmos grupos, onde essas alegações estão... Uh, repercutindo. Então, isso leva em conta coisas como circulação, contexto social, contexto cultural, e me parece que é mais um ponto de partida para a gente pensar sobre a relatividade dos dados, não somente uma maneira de... Como é que eu vou falar assim? Disciplinar as pessoas a pensar da maneira correta, de acordo com fatos que pré-existem, mas é uma forma de experimentação e, oxalá, um engajamento democrático. Olhando as práticas do cotidiano, que todos nós conhecemos e com as quais nos relacionamos, estabelecendo linhas, listas, criando uma tabela, é, criando conexões entre as coisas. E é um, são atos muito básicos que a gente consegue se identificar, então, mas é uma é um fundamento que cria essas relações estruturais. Eu acho que seria com o que a gente calcula, computa, correlaciona, mas também temos que pensar nesses relacionamentos, não somente nos baseando na precisão e na, e na certeza. Você menciona essa ideia de experimentar mais com os dados e não somente dizer às pessoas como devem pensar. Quando você volta a, aos princípios de como se faz ciência, você não diz simplesmente, se eu fizer isto, isso aqui vai funcionar. Mas você diz assim, se eu fizer isso aqui diferente, isso não funciona. É por isso que eu tenho certeza que o fato de que eu faço isso e isso funciona é um fato científico. E é uma coisa que a gente não vê no jornalismo, porque é difícil fazermos isso somente com uma narrativa, mas os dados nos permitem usar essa narrativa de uma forma um pouquinho diferente, tipo assim, tudo bem, os dados mostram isso, mas e se a gente tentasse arranjar, rearranjar os dados de outra forma, qual seria o resultado? Será que isso faz, faria sentido para você, como leitor? E essa perspectiva múltipla seria uma maneira também pela qual os dados poderiam ser usados de uma forma experimental, ao invés de... Uh, colocar os fatos lá e, dando uma, e dar uma, uma interpretação correta, que é o princípio da propaganda, todo mundo se concorda com os fatos, e sim, dando uma interpretação específica para os fatos. Se conseguirmos fazer isso de forma que você engaja o leitor numa co-construção da interpretação e das ideias a respeito, os insights, mostrando quais são os resultados... quais são os resultados que aparecem mais, para fazer sentido, aí eu acho que há coisas bem interessantes que podem ser feitas, e o jornalismo de dados especificamente tem possibilidades de, ser, de, de explorar essa, essas esferas, é, é bem possível. Sim, e quem sabe até mostrando aos leitores seus próprios vieses, ao invés de simplesmente apresentar os dados e as notícias. sim. É, houve, tinha essa série do New York Times, You Draw, you Draw It. Sim, eu adoro que é essa, essas, esses artigos. Enfim, temos somente quatro minutos, infelizmente. Eu te recebi tantas perguntas, eu tinha tantas perguntas, mas eu vou deixar para a gente discutir em outro momento. De qualquer forma, eu adoraria dar... Um espaço, eu, eu gostaria de dar um espaço para que vocês façam seus comentários finais. Fiquem à vontade e, e acrescentem o que mais gostariam de dizer nessa conversa. Enfim, o que, que vocês ainda precisam dizer para fecharmos a sessão, encerrarmos a sessão? Muito obrigada mais uma vez por essa discussão maravilhosa. E eu vou começar com a Liliana. Ok, eu gostaria de agradecer simplesmente pelo convite. Eu fiquei muito feliz de conseguirmos fazer isso. E eu poderia também, quem sabe, usar um minutinho para dar uma resposta rapidinha àquela pergunta da plateia. Obrigado, obrigada, sobre o papel do jornalismo no relato das investigações sobre. Manipulações e de desinformação online, sim, com certeza, tem um grande papel para o jornalismo de dados no futuro. E eu gostaria de dizer que Jonathan e eu temos trabalhado nos últimos anos para desenvolvermos recursos que poderão ser usados por jornalistas, militantes, ativistas e pesquisadores. Então, com relação a... Para, descobrindo fake news e outros transtornos de informação que oferecem, então, receitas metodológicas sobre como usar as, as re redes sociais e essas ferramentas. Uh, fizemos uma série, rápida, uh, recentemente, sobre, de tutoriais metodológicos sobre como os jornalistas e outros poderiam estudar a circulação de, de sentimentos de, de antivacina online. Então, ao mesmo tempo, também tem havido esse argumento. Esse argumento que foi feito que se todos investirmos o nosso tempo e nossos recursos no estudo online, na man, a manipulação e desinformação online, isso talvez significa que haverá menos tempo e recursos na agenda pública para outras questões importantes que estão acontecendo. Então, isso também é algo que devemos ter em mente. Jonathan, sim, eu gostaria de mostrar essa imagem aqui, que vocês já viram, que é a escultura de Sarah C., que está ali à frente do livro, que enfatiza justamente esse ponto do jornalismo de dados como como sendo uma prática que se refere, que, que se preocupa com relacionamentos e relações que com, pô, compõem elementos diversos que juntos compõem essas redes frágeis. E que e tudo isso é um resultado de um trabalho que com frequência não é apreciado. Então, eu gostaria de dizer como encerramento que é muito inspirador ser convidado para, foi muito inspirador para mim ser convidado para falar com vocês hoje. E se a gente voltar ao início das, do, do, da Agência das Nações Unidas, todo esse trabalho que levou a esses grandes números, que tudo isso foi feito por essas associações informais, e esse é o tipo de... Coordenação transnacional e informal que eu acho que é muito importante pensarmos a respeito disso hoje talvez mais claramente ainda do que em outros anos a gente a gente levar a gente não daria o devido valor a esse tipo de coordenação transnacional como está temos aqui então temos que levar a sério a responsabilidade de trabalharmos com comunidades e levarmos as suas questões com relação a atritos e problemas como um ponto de partida sempre um trabalho que fazemos. E pensar como os dados podem servir, nós sempre como maneira de transmitir fatos, mas também como uma maneira de reunirmos uh, questões de, de cuidado e de globalização. Então, eu gostaria muito de trabalhar sobre isso para usarmos dados, para compormos um trabalho em comum. Obrigado, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Cedric. Bom, duas questões. Acho que falamos muito sobre o que o jornalismo de dados pode fazer por nós, mas em muitos lugares do mundo, a questão é como nós podemos fazer o jornalismo de dados uma coisa, porque não é uma coisa em muitos lugares do mundo. Então, temos que nos lembrar de que não ele, ele não existe lá. E nós falamos de uma perspectiva privilegiada. E há um lugar, a outra coisa que eu queria dizer, é que há um lugar onde as pessoas ficam uh, felizes quando a gente diz como eles devem pensar, que são as universidades. E ali é que a gente pode embutir o jornalismo de dados como os elementos cerne da prática do jornalismo e mudar a cultura, começando lá dos brotos, eu adoro ensinar, adoro lecionar, e os alunos estão cada vez mais entusiasmados a cada ano. Então, a gente pode empurrar essa questão para que haja mais jornalismo de dados, então. obrigado pelo convite, muito obrigada pela participação de todos, a sessão foi maravilhosa. Obrigado a todos por estarem conosco aqui nessa conferência. A conferência vai continuar até sábado. Então... Prestem atenção no nosso programa, mantenham-se ligados no programa e obrigada por estarem conosco. Boa noite a todos vocês da Europa e todo mundo aqui que está no Brasil. Música